Ah, eu sabe que em março a gente participou do Mulheres para Ler então todas as minhas leituras foram de mulheres e eu não consegui bater minha meta, mas eu ainda consegui ler quatro livros, eu vou falar aqui do mais fraquinho ao que eu mais gostei o primeiro livro que eu vou falar aqui vai ser O Inventário das Coisas Ausentes, de Carola Saavedra o que, é que eu tenho que falar sobre esse livro? primeiro, o Tito sempre me chama muita atenção. A sinopse também me chama muita atenção. Existe esse homem que é o um narrador, e basicamente ele tem um amor da vida dele, que é uma mulher, que ele tem um relacionamento com ela e tal, tranquilo. Só que o um belo dela desaparece. Deixa uns diários dela com ele e vai embora. Ela foi sem vergonha, eu achei. Ele vai contar a história dela a partir desses diários e a gente vai conhecendo um pouco do passado deles e meio que montando a história. Não faz um pouco sentido? Talvez não. Mas eu gosto desse tipo de coisa, então eu achei interessante até que ponto a gente consegue contar a história de alguém sem se envolver. Hum. Porque a vida das pessoas se entrelaçam, não é mesmo? Achei legal, achei legal. Me decepcionei vou dizer logo que talvez um pouco. Por quê? Primeira narrativa do livro eu achei um pouco confusa. Adoro livros que trazem uma narrativa não linear, mas eu não sei. Eu achei esse meio confuso e meio sem nexo. Porque, por exemplo, você pega um livro que traz uma narrativa não linear, mas no final você consegue juntar os pontos. E nesse eu não consegui. Pois então não deu em Sabe quando você fica naquela esperança? Ah, mas vai fazer um sentido? Vai chegar uma hora que vai dar certo? Acabou o livro e eu fiquei, gente, qual foi o sentido disso tudo? Eu não entendi sinceramente, eu não sei se eu não entendi a história, eu não sei se, mas enfim, eu ainda me... acabei me decepcionando. Tem umas partes legais? Tem umas partes legais. Mas o conjunto da obra ficou meio confuso na minha cabeça, então, é, eu acabei... Uhum. <risos> Foi um pouco abaixo das minhas expectativas. Ei, mas tem a ver essa história com um gato chamado Borges, de Vilto Reis. Não, é é mulheres para ler, enfim, porque Vilto é um homem. E, inclusive, eu falhei. Foi o maior flop do, da minha vida esse projeto. Porque eu só li o livro de uma mulher e pronto. Aqui nesse livro a gente vai. A gente sabe logo pelos comentários da, da capa, enfim, do livro, aqui, orelha. Que a gente vai misturar ficção e realidade. Então aqui a gente tem coisas que de fato não vão ser respondidas no final. Mas é uma coisa que eu gostei muito, minha gente. Esse foi um dos melhores livros que eu li no mês. Acho que é o melhor livro que eu li esse mês. E ele vai contar a história, vai se passar na verdade na cidade de São Bernardo. Onde João Meirelles, que é um, um radialista e escritor, ele vai trabalhar lá, né? E quando chega lá, a primeira notícia que ele tem que dar no rádio é um suicídio. E todo dia tem um suicídio na cidade. A cidade é demônia. Todo dia é o povo morrendo e ele fica tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. Na ideia dele de morar nessa cidade, que na verdade é uma cidade de praia, calma e tudo mais, de ser uma vida pacato, confortável, vai tudo por água abaixo. Daí ele vai querer saber o que é que tá acontecendo, porque as pessoas estão se matando e ele acaba se vendo num, num emaranhado de situações conflitantes, ele fica meio perturbado. E a gente vai ter justamente essa questão da mistura da ficção com a realidade, porque olha, esse livro aqui dá um nó na cabeça da pessoa, é desse tipo de livro, e a história não é linear. Não vamos admitir que é, porque não é. Mas é oh, isso que eu tô dizendo, tem muitas vezes que dá certo. É, é, que não é linear, pois é, é quando não dá a pessoa fica... não é. em, em nada, Exatamente. né? Exatamente, esse foi o meu, meu sentimento. O gato. o gato é uma coisa Porque eu acabei o livro sem saber o que é que tem a ver o gato E até agora eu não tenho Assim, como falar uma coisa Não sei escrever mas ele tem a ver É uma é até que é uma peça importante Aqui dentro, porque o mistério meio que Circula em torno dele também Ele tem um papel importante É só lendo pra saber, recomenda Vitor Reis ele é criador do Homo Literatus Então, eu, quando eu entrei no Homo Literatus Eu vi esse banner lá, uma coisa assim eu fui comprar, eu comprei, gostei e recomendo bastante Pronto ah, vale lembrar uma coisa. uma coisa. Gente, eu tava lendo o livro e eu vi... Eu acho que eu conheço essa história, eu já vi esse modelo em algum canto. Quando eu cheguei no final, a inspiração dele é quem? Daniel Galera. Daniel Galera e Haruki Murakami. Bom, eu amei esse livro, sinceramente. Azul. Pode me mandar mais de cortesia, <risos> Se não lembro que eu vou falar aqui, eu mesmo tempo não vou falar, vai ser de Mona. Eu não vou falar porque eu já fiz um vídeo só sobre ele, então, né, não vamos perder tempo aqui, mas é uma recomendação aí que vale a pena ser lido também. Também li a cidade murada de Ryan Grodin, e aqui a gente vai conhecer a cidade de Haknam. Na vida real existiu essa cidade que era uma cidade fechada no Japão, não lembro o que era, que ia pra lá todos os bandidos, todos os criminosos e tudo mais, e ficavam lá, confinados, era tipo o toma de um bairro, uma cidade com mais de 30 mil pessoas. Todo mundo empilhado em, em, nas casas, em prédios lá tudo mais. Meio que um favelão do um crime. A gente vai conhecer a questão de Dai que é um menino que mora nessa cidade, só que ele tem alguns mistérios. Na verdade, todos os três personagens principais têm mistérios. Dai, ele tem uma coisa que ele esconde das, das outras pessoas. Jin é uma menina que se finge de menino pra poder salvar a irmã que tá presa dentro dessa cidade que é Mei Yi. E Mei Yi tá presa dentro de um, um, um cabarela de um cara que ele, tipo, sequestrou as meninas e fez, tá fazendo elas trabalhar para ele. Daí a gente meio que tem a história toda se voltando sobre esse eixo. Ao mesmo tempo que Jim quer salvar a irmã, Dai também quer derrubar isso para acabar com o um crime na cidade e tudo mais. Tem uma crítica bem legal à sociedade, é que a maneira como as coisas foram construídas e a aventura do livro também é muito legal, embora eu não tenha achado um livro perfeito e maravilhoso. Segundo livro. O que eu mais gostei desse mês foi A Vida Que Ninguém Vê, de Eliane Brun. É um livro que é nacional, de uma jornalista, que eu já conheço alguns textos dela, na verdade. E esse livro, na verdade, é uma reunião de crônicas que fizeram sucesso, acho que na década de 90, que saía num jornal da época, e ele conta nada mais nada menos que histórias de pessoas comuns. Tipo assim, um, um cara que pede esmola na rua, um cara que trabalha no aeroporto, só que nunca viajou de avião. Sabe gente como a gente? É um livro que vale muito a pena ser lido, assim, eu adorei. Lógico que umas histórias são melhores que outras, como todo livro de crônicas ou contos, mas foram histórias que me tocaram bastante porque me fez refletir muito sobre como a gente tá nessa vida, né? É. De que cada vida é uma vida, assim, literalmente, cada pessoa tem a sua história e todas elas são interessantes, independente de fama ou não, cada pessoa tem uma experiência e tem uma, uma coisa a ser contada, uma história que seja, mas tem uma vida, né, que ela literalmente viveu e que ela é aquilo, e é uma narrativa Completamente sincera, assim, de Eliane. Que na verdade ela já tem essa marca. Pelo menos todos os textos que eu já li dela trazem essa, essa coisa que ela é muito Muito sincera e acaba trazendo uma narrativa muito bonita. A Amazon resolveu nos presentear com um cupom de 10 reais pra livros em inglês. E eu aproveitei, obviamente. Eu também. Comprei vários livrinhos. E vários mangás, mangás não, como é o nome? HQs. E uma dessas HQs foi Giant Days. É uma das únicas HQs que eu li na minha vida e já é uma das melhores, embora eu só tenha lido a primeira e a segunda edição. Eu vou logo dizer os pontos mais ou menos negativos, tipo assim, porque a história não é muito complexa, pelo menos até agora. Também não segue uma linha narrativa muito que você assim, que você entenda, sabe? Tipo. O primeiro volume não é uma história em sequência Tipo assim, cada página é um dia Funciona mais assim, só que ele não, meio que não diferencia Então você fica um pouco perdido Mas no final das contas dá pra entender o contexto Agora os personagens são muito bons São três amigas universitárias Elas moram, elas moram né, no mesmo quarto Lá, tipo uma república Cada uma delas tem uma personalidade muito forte tipo uma caricatura exagerada um pouco, claro Mas de pessoas da vida real Gente como eu, gente como você Gente como a gente, é, é, esse vídeo é bem gente como a gente Inclusive <risos> E a Apesar de não ter uma história muito complexa, até agora, existiu já um, um, um draminha acontecendo entre uma dessas protagonistas, que eu agora esqueci o nome na verdade, porque enfim é difícil pra mim ainda ler em inglês, porque e um McGrawl, que é um menino misterioso que chegou na cidade, só que faz parte do passado dela. É treta. É treta. É treta. É porque coisa de adolescente é sempre treta. Sempre tem. Um ponto também que eu achei interessante é que eu comecei a ler no Kindle, obviamente, porque eu comprei na Amazon e tudo mais, e não pensei em ler no celular. E tava lendo em preto e branco quando eu pensei, puta merda, eu podia estar lendo pelo celular e podia estar colorido. E é muito bonito, é muito colorido, cores vibrantes, os traços são legais. Dessa vez, ao contrário do, do da HQ Mata Minha Mãe, que eu li e comentei aqui faz muito tempo que eu não conseguia diferenciar os personagens, e achei podre. Veio uma estrela e meia, eu acho. <risos> Esse aqui é... Adorei! E os personagens... Ah, eles são muito legais, eu recomendo a todo mundo que gostar desse tipo de história e de HQ também. Outro livro que eu tenho pra comentar, eu também não preciso comentar, porque a, gente já, a gente já fez vídeo sobre ele. Fez, sim. E foi Hibisco Roxo, de Estima Amanda, pra mim, melhor o... livro do mês. Me... Eita, foi o melhor livro, eu tinha esquecido que eu tinha lido esse. é. Agora, com um gato chamado Borges foi bom. Agora, <risos> em Bisco Roche, não tem como comparar, né, minha gente? Eu, eu, tipo, separei outra categoria. Então é isso. Se você se interessou por algum desses livros e quer comprar, tá aqui no box de descrição os links por onde você compra sem pagar nada mas por isso. Ajuda o canal, deixa o seu like aqui, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha pros seus amigos se inscreverem também e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui pelas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. O primeiro livro foi o Inventário. O meu livro mais fraquinho foi. Não, vai ficar muito repetitivo. Não? É. O primeiro livro que eu vou falar vai ser O Inventário das Coisas Invisíveis. Eita! Invisíveis. <risos> Invencíveis! Invencíveis? <risos> o quê? Invisíveis.